Vamos responder agora as dúvidas que você manda para a gente. Começamos com a pergunta da Ana Paula, de Minas Gerais, e ela diz o seguinte. Alimento minhas galinhas com ração de postura e farelo de milho, mas elas estão comendo os próprios ovos. O que fazer? A Mariana Fontes foi buscar a resposta no Instituto de Zootecnia em Nova Odessa, São Paulo. Ana Paula, o zootecnista Evandro Moraes já viu muita gente reclamar de galinha que bica o próprio ovo. E isso é prejuízo na certa, né? Com certeza, com certeza. E quando isso acontece na granja, é, tem dias que o produtor chega e não encontra nenhum ovo para colher. A galinha destrói tudo? Tudo, tudo. O que, que pode estar acontecendo lá? Bom, a gente tem que ir descartando as hipóteses. A primeira, com certeza, é a nutrição. Como ela misturou a, a, o milho, farol de milho com a ração... Isso desbalanceou a dieta, você está aumentando a energia e está reduzindo proteína e minerais. E isso faz com que a ave ela busque isso no ambiente, ela precisa disso. Ela precisa do cálcio, principalmente, para formar a casca do ovo. Então, isso pode ser um gatilho para começar a bicar e a consumir ovos. Para suprir essa falta de cálcio, o ideal é oferecer somente a ração. É uma ração típica para aves poedeiras, tem milho, tem soja, tem farol de trigo, enfim, tem micronutrientes e tem os minerais, que são muito importantes para que ela consiga ter a produção dela plena. Ana Paula, você também precisa oferecer água de boa qualidade para as galinhas. Se a ave estiver desidratada... Ela vai buscar também minerais para conseguir segurar a umidade no corpo dela. Então ela vai buscar a casca, ela vai consumir o conteúdo do ovo. Se Ana Paula ajustar a alimentação e água, resolve o problema? Elas param de bicar os ovos? Não necessariamente. As aves elas têm um comportamento de grupo muito forte. Então, se esse animal está bebendo ovos ou consumindo ovos, as outras vão imitá-la. E você dificilmente vai tirar essa mania das aves. Aí ela tem que partir para uma outra etapa que seria mudar a estrutura do ambiente onde está esses animais. Que estrutura que ela tem que modificar? Uhum. O ninho. Certo. Ela tem que ter um ninho, a ave não consiga ter contato direto com esse ovo. O Evandro sugere esse modelo na cor escura, que ajuda a atrair a galinha. O ovo rola pela rampa e fica protegido na gaveta. A galinha põe o um ovo, ele vem para fora Isso. e aqui ela já não alcança mais. Não. Aí ela já não consegue ter contato com esse ovo e é uma forma de reduzir ou acabar mesmo com o prejuízo causado por esse comportamento indesejado. O ideal é dar uma ração de postura já balanceada para as galinhas, como mostrou a reportagem. Mas se você só tem milho, precisa complementar com uma fonte de cálcio, como, por exemplo, a farinha de ostra.